E salve salve rapaziada, seguindo mais um vídeozão aí tropa Seguinte, mano É, foi uma cotinha que eu não tô gravando, tá ligado? Foi uma cotinha que eu não posto um vídeo aí de TRP Se eu não tô enganado, acho que mais de, vai mais quase duas semanas que eu não posto o um vídeo aqui de RP Mas estamos aqui, tá ligado? Deixa eu aumentar o volume aqui do som Aí Tamo aqui na ativa, mano, o bagulho é o seguinte É, ainda não sei como fazer, tá ligado? Ainda não sei Agora são exatamente 11 e 37 da manhã, tá ligado? Mano, tá muito frio aqui na minha cidade, velho. Você não tá ligado. O que, que eu tenho pra fazer? É vender bag. Vender bag. Preciso vender bag. Mandaram vender bag. Tem que vender mais ou menos umas duas bag. E mano, literalmente, uh, não tem ninguém PT, nem um policial, tá ligado? Isso que é foda da menos galera Mas é o seguinte. Vamos ver aqui. tem... Mano, muito é bag, tá ligado? Tem bag pra cacete. Mano, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Mano, o título do vídeo é ser o seguinte. Esse dia agora... Aham, uh -huh. sei. Aham, uh -huh. sei. Vamos trampar no caminhão, tá ligado? Vamos no caminhão. É isso, porra. Porque eu tinha testado o caminhão uns dias atrás. Gostei, até que é da hora, tá ligado? O de cabelo aqui, tá uma da hora. Mano, vou o seguinte. Deixa eu pegar o carro. Aqui, ainda tô com o Skyline, tá ligado? Hoje é dia 18. Skyline vai embora semana que vem. Infelizmente. Infelizmente o vídeo vai embora semana que vem, mano. Então, eu não vou renovar o VIP. nem fudendo. Acho que tá é pronto Vai renovar, então Tô com uma grana da hora, como vocês viram, 2 milhões a conta, mano, consegui pegar 2 milhões, praticamente, farmando aí, não farmei tanto, tá ligado? Se eu tivesse farmando praticamente todo dia, deixa eu farmar, primeiro, acho que fica aqui, se eu tivesse farmado todos os outros dias. E volta aí, sabudo e malho Aí é maior. Vai eliminar e malho demais é Aí, rapaziada, voltamos aqui, tá ligado? Aqui no porto, pá, Ixi, deixa eu ver. Você vem aqui nesse clipezinho, pá, suave. Aqui ó, fiz uma entrega. Km, eu 2 dois quilômetros, ganhei 1.700, tá ligado? Aqui o bagulho é o seguinte: tem os trabalhos rápidos que você pega o caminhão das empresas. Tem o trabalho de frete, que aí você tem que comprar seu próprio caminhão, que é aqui, ó. Você vem aqui, isso é, Aqui. Ah, aqui você compra. O caminhão é barato, é o utilizar aqui, 220 mil. Mas também tem 401 HP de potência e o Scaniazona tem 680, tá ligado? Tem como não contratar motorista. É, aqui ó. A gente motorista, como vai contratar motorista, tá ligado? E deixar ele trabalhando. Ai, carai, tô curto. Tem como pegar um empréstimo? Tá ligado? Pegar um empréstimo e pagando. Mas é isso. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar esse daqui. De. Agora, acho que vocês estão, vai, estar, vai estar pertinho. Aqui, ó. Vem aqui, pega o caminhão, tá ligado? De boa, na paz. Eita, vamos subir aqui. aqui, ó. O gato também é um pequeno truque tá ligado? O pequeno truque O gato também tá? aqui, o tinha a olha Vamos lá. pra Isso Eu a minha por E é isso, rapaziada. Vamos embora, tá ligado? E passa agora que vem. Okay. Tá tô. Tá, Na semana que vem vou comprar um novo, escalagem... como a minha fala pra vocês, está vai embora. Tenho dois milhões da conta para decidir qual carro que eu vou comprar. Tá ligado? É uma maldade, bagulho é pra ele ó. E a porta tá rindo também mesmo. Né? E lá na feira eu falo, que nem por dentro, mas eu falo, é. Ah, milhões 2 milhões aí pra comprar um carro da hora, pra tunar, deixar o um carro frio pra fuga, tá ligado? Porque, mano, eu não tava gravando com o vídeo primeiro, acabou o t Mas, mano, tem um dia desses. Acho que foi semana passada, tá ligado? Tô vendo. Exatamente no dia, também. 8 fugas. Aham, sim. Aham. Rapaziada, bagulho é o seguinte, vem aqui. vocês, na primeira entrega, eu falei: não, o bagulho é o seguinte. Tem que né? Cadê o que é? Pensei: ah, não, tem que é. Fui lá com o cabelo pra frente e pra trás. Deixando de certinho. Ah, acho que deu uns 20 minutos. Tá ligado? aí, Aí, eu fui lá. A few inches later Aí, agora vai Já era ó, aqui, ó Chegou aqui, e já era Ganhei 687, mais 59 de experiência agora, agora, é o seguinte Tem que voltar, levar o caminhão lá e já era Tá ligado? O que você tá vai fazendo? Eu ouvi o cara falando Igual então, chegou na city foi fazer caminhão Então o cara eita, Teve um cara que fez 2 milhões, só no papel. Tudo desbloqueado porque, mano. Aqui também tem os níveis, tá ligado? Pra você ir desbloqueando, pra você pegar carga alta, carga de alto valor, carga tipo do Chico, essas coisas, tá ligado? Cara, isso aqui é tudo desbloqueado com 2 tá milhões. 2 milhões, ó. Ah, E três Aqui tá ligado, já era pronto, mas seis e Eu feito que, é que eu tenho aqui? dois mil que trabalha rápido? Você funciona a habilidade para distância? Tá ligado? Não tem ainda. Posso fazer alguma distância? Aqui, peguei isso aqui. Porque eu tinha pegado uma carga no outro dia atrás. Ah, e aí ficou igual a Snipe, não queria entrar. Aí eu fiz o bagulho e, ah, oxe, não tô nem, pera. De pessoa. De barulho de per pessoa. calça, são deixa o brinquinho de fora. O camarada vai sem barulho. Deixa ela, gera, geração, para com a mulher. Aqui, Gravei só esse finalzinho aqui pra vocês, tá ligado? Vamos agora é o seguinte, rapaziada. Vai deixando o um likezão. Se inscreva no canal, ativa as notificações E né Até o que vocês mais vídeos vários É isso rapaziada Valeu, tamo junto a é nós Beijo no coração pra vocês